Olá a todos, o meu nome é Indicator, sou DJ produtor e nos últimos anos tenho dedicado à criação e ensino de cursos de produção de música eletrónica. Bem-vindos a mais um tutorial, desta vez já com o Ableton 9, que está simplesmente magnífico, e agora com a parceria da 100% DJ, a mais visitada e dinâmica plataforma da noite portuguesa. Este tutorial vai estar dividido em duas partes. Vamos falar de equalização e técnicas básicas que nos levem a tomar opções corretas no que diz respeito a equilibrar frequências de sons. A equalização é um dos fatores mais importantes na produção de música eletrónica, sendo responsável por gerir a energia sonora e evitar que sons que emitem a mesma frequência entrem em conflito. Cada som ou um instrumento deverá ter uma zona bem definida dentro do espectro de frequências, para que assim o conjunto de sons que compõem uma faixa fique mais definido e transparente. Um equalizador de uma forma muito simplificada não é nada mais nada menos do que um conjunto de volumes distribuídos pelo espectro de frequências, que no caso dos nossos ouvidos, vai dos 20 aos 20 mil hertz. Logo, é normal encontrar este tipo de limites nos equalizadores. Quando falamos de música de dança, grande parte da energia de uma faixa está na forma como o kick e o baixo estão equilibrados um com o outro, sendo por norma estes os elementos fundamentais de qualquer tema. O kick e o baixo estão sempre no centro do mix, uma zona chamada de Phantom Center ou Centro Fantasma, e é o som que é perceptível no meio de duas colunas a emitir em estéreo, criando a sensação de uma terceira coluna que está à nossa frente. A única forma de os equilibrar é através do volume e da equalização feita em ambos, já que são sons com os quais não vamos poder trabalhar com panorâmicas, ou seja, a sua posição no estéreo, e neste tutorial vamos deixar de parte os compressores. Quando se trata de fazer decisões de equalização, há vários fatores determinantes para o sucesso do nosso trabalho. Os monitores ou as colunas e o posicionamento dos mesmos, a acústica do espaço onde nos encontramos e o treino dos nossos ouvidos que pode levar anos. Infelizmente, nem todos temos os ouvidos de um produtor com 40 anos de experiência um estúdio com as condições perfeitas para produzir. Logo, tomar decisões de equalização torna-se um processo complicado para a maioria dos produtores sem acesso a estes recursos. No entanto, com a tecnologia digital e a evolução dos DOS, surgiram ferramentas para nos simplificar ligeiramente esta tarefa. Os analisadores de espectro são uma dessas ferramentas que, apesar de não substituírem o que já mencionei antes, podem fazer uma diferença substancial no que toca a fazer decisões objetivas de equalização. O Ableton tem um excelente analisador de espectro e o próprio Recuate, que é o equalizador do Ableton, também já traz um analisador de espectro na versão 9, onde podemos ver quais as frequências dominantes num determinado som e com base nisso tomar decisões concretas de equalização. No entanto, isto obriga-nos a utilizar vários analisadores de espectro e comparar valores faixa a faixa, tornando o processo moroso. Para contornar isto e tornar o processo mais rápido, podemos utilizar um plugin da Voxangle chamado Span, tendo a vantagem de ser um VST gratuito disponível na página da Voxangle. O SPAN é um analisador de espectro que nos permite rotear várias faixas de áudio para dentro dele e comparar no mesmo gráfico as frequências dominantes das diversas fontes de áudio com que estamos a trabalhar. Um erro comum é colocar compressores antes da equalização na tentativa de compensar sons. Isto normalmente é errado, já que poderemos estar a ativar o compressor com frequências que depois irão ser eliminadas na equalização estando o som a ser comprimido com a atuação de frequências que não existem na saída da faixa. Como conselho nesta fase, não mexam em compressores ou outro de plugins, apenas equalização e volume. E vamos ouvir os sons que estão preparados para o tutorial. Na primeira faixa temos um kick. Na segunda faixa temos um baixo. Na terceira faixa temos um baixo com frequências mais médias e na quarta faixa temos um som com frequências mais altas para complementar um pouco o conjunto Quando ouvimos os sons todos dá para perceber que existem alguns problemas de frequências e é isso que vamos analisar através do SPAN que está dentro da diretoria de plugins. Arrastamos o mesmo para uma faixa de áudio, à qual vamos dar o nome de Span. O Span tem este aspecto, é um analisador de espectro, mas que tem muitas funcionalidades. Vamos clicar em Routing, aqui é onde vamos poder fazer a nossa programação em termos de roteamento de som, de áudio, de onde o som vem e para onde o som vai. Em input routing, o SPAN pode receber 8 faixas mono ou 4 faixas estéreo. Em output routing ou saídas, o SPAN pode enviar 8 faixas mono ou 4 faixas estéreo. Vamos começar por configurar as entradas, AA para a primeira entrada, para o canal esquerdo e para o canal direito, vamos dizer que vai entrar a fonte A. Para a segunda entrada, BB. Para a terceira entrada, CC. E para a quarta entrada, DD. Em Mid-Side Pairs, não vamos mexer em nada. Em Grupo Assignments, para A vai ficar 1, um, para B vai ficar 2, C, 3, e para D vamos selecionar 4. Em Output, Routing, Vamos escolher exatamente as mesmas configurações que fizemos no input routing, ou seja, na primeira saída stereo vamos escolher AA, na segunda BB, na terceira CC e na quarta DD. A partir deste momento, o roteamento do áudio está configurado dentro do span. Agora temos que indicar qual do som ou quais os sons que vão ser enviados para dentro do Span. Para isso, vamos a Audio To e em Span selecionamos Span e automaticamente o que vai ser enviado para o Span. Em Audio To no baixo, vamos escolher Span e vamos escolher o par 3-4, ou seja, a segunda entrada estéreo. Em Audio To vamos escolher 5-6, para o baixo 2, e para o outro som, Shifted, vamos escolher 7, o par 7, 8. A partir deste momento, o som está roteado para dentro do span. Se ouvirmos os sons todos em conjunto, vamos obter só o kick. Isto porquê? Porque neste preciso momento, o span só está a receber a faixa do kick e a obter a sua saída através da própria faixa do span, que não consegue fazer com os restantes. Para isso temos que criar mais três faixas de áudio, habilitar as mesmas para receber áudio do exterior. E agora vamos ter que dizer qual a fonte que elas vão receber, ou seja, em Audio From vamos escolher Span Par 34, Span Par 56 e Span Par 7, 8. Agora sim, temos os nossos sons de volta Para ficarmos com um gráfico mais simplificado e definido, vamos clicar em Master, Edit e vamos desativar o Second Spectrum e o Fill Display. Isto para cada um dos grupos. No grupo 2 vamos fazer exatamente a mesma coisa, master, edit, desativar o segundo, spectrum e display, para o terceiro grupo, master, e para o quarto grupo. E agora vamos obter um gráfico bastante mais simplificado, no qual podemos selecionar... Cada um dos grupos e ver as respectivas frequências dominantes. Podemos fazer o solo de um grupo ou mais do que um grupo. E uma das grandes vantagens é a opção underlay, onde podemos escolher um segundo de espectro para surgir debaixo do que estamos a ver atualmente ou seja, no grupo 1 eu estou a ver o kick e o de baixo no grupo 2 eu poderia escolher o segundo baixo para já vamos introduzir um equalizador em cada uma das faixas o EQ8 que é o equalizador do Ableton É uma prática comum remover tudo o que são frequências abaixo dos 30 a 40 Hz nos sons graves. Com isto vamos remover todas as frequências graves que não são audíveis, mas que se não forem removidas vão tornar o low end do mix, ou seja, os graves menos nítidos, ficando uma sensação de nevoeiro sonoro nas frequências graves, perdendo estas a sua nitidez. E para o shift vamos então, fazer mais uma coisa, apesar de ser pouco relevante. Quando se trata de fazer decisões, devemos seguir sempre uma lógica subtrativa, querendo isto dizer que se queremos dar ênfase a uma determinada frequência de um som, é preferível reduzir o ganho da frequência do som que está a obstruir ou abafar sendo que por vezes é necessário aumentar o ganho de uma determinada frequência. Todas estas alterações geralmente são subtis, quando ouvidas isoladamente ou em ouvidos menos treinados, mas quando somadas, obtemos no final um mixdown mais cristalino e com menos problemas quando chega à fase de masterização, acrescentando que temos em mente que o nosso tema vai ser tocado em clubes a volumes elevados, onde estas pequenas diferenças irão ter um grande impacto. Continuando a ouvir o som, eu agora posso ir por exemplo no gráfico do terceiro baixo, se fizer o roll-off das frequências, elas mesmas se vão refletir no dito gráfico, permitindo assim que possamos tomar decisões mais objetivas em termos de equalização. Na continuação deste tutorial, iremos discutir quais as melhores opções de equalização em cada caso, e ver como rotear mais do que 4 faixas para dentro do span, por forma a podermos analisar mais faixas numa só instância do spam. Desde já agradecidos por terem assistido ao tutorial, subscrevam o meu canal no YouTube, a minha página no Facebook, Twitter, o meu blog do Tumblr e a página da 100%J é 365 dias ao ritmo da noite. Boas produções e até ao próximo tutorial.